Oi, pessoal, daqui é Riquetable tá Top e vamos então lá para mais uma luta, estou a começar a gostar bastante dela. Podem ver, já temos ali alguma decoração, algumas t-shirts. A The Timers é a minha preferida e vamos ver o que é que temos hoje para nós. O tema é Role Models e vamos lá abrir. Hoje, para ser mais fácil, trouxe a minha Excalibur para tentar abrir isto mais rápido, e vamos lá então. Não sei mesmo o que vem aqui, este mês tentei não, não me procurar o que é que vinha, e vamos então lá começar. Começamos com a nossa t-shirt, vocês vão ver primeiro que eu, E temos Deadpool, quem é que não gosta de Deadpool, uh, o único herói a quebrar a quarta barreira, a falar connosco nos filmes. Está bastante engraçada, uh, tá com surprise, picou, não, está muito fixe, uh, a estampagem podia ser melhor um bocado, mas está bom. Vamos então para o segundo item. Que é uma pequena caixa do Archer. Uma figura. Vamos ver. Ok. Nos, nós temos aqui. Põe aí que isto sabe, Não quero usar calibre para isto. que esta caixa parece um bocado frágil. Mas, ok. Vamos lá. Tenho cá alguns monstros. Acho que o Bluebird, mas tinha que ser. Uma pequena figura do Arthur. Se é ser se não sou grande fã, nunca vi. Eu também se pode dizer que não sou grande fã por nunca ter vindo. Ah, normal, apenas é uma cerveja. Penso que é uma, uma piada recorrente na série. Nada de especial. Bem com um pequeno suporte que agora não estou a conseguir meter. Se está a uma cerveja, não podem ver. É engraçado, mas não me parece nada especial comparado com as outras figuras que temos ali. Não me parece que fosse, se posso montar aos tudo. Isto é. não faço ter Sério. Uma carteira. Velka. Do Afastar Development. Uh, não. Tem nada de certo. Esta é, Loot Crate não está a agradar bastante. O pin, para admirar, é das melhores partes da Loot Crate. Mesmo que eu não gostando está brutal. Uh, este pin do Big Lobowski. Quem ainda não, não viu o filme, quem estás à espera? Tens que ver. O filme é brutal. Um clássico. Eu disse que gosto muito dos pinos, mas este é a exclusão na regra. Gosto bastante deste pin. E temos mais. Parece que temos mais um, um item que é um decal, um logo decal tu punisher. Uh, podes pôr no teu portátil, tablet do carro, onde tu quiseres. Uh, gosto por ser. Tipo branco, apenas com uns pequenos detalhes a assim cinzento. Mas esta luta de não, não foi nada especial, mesmo como. e no... Todas as caixas são reversíveis, e mesmo esta não tem nada de muito mão para... para fazer. É pena pousá-la e servirá apenas como um apoio para a tua figura do arco. Um... Gosto muito da Loot mas para ser sincero, esta não é a minha Loot Crate favorita. Temos ma... Afinal, temos mais ódio, Eu pensava que isto era o um panfleto que costuma vir com, com uh... a Loot Crate, mas é um póster para o filme do, do Deadpool. Um póster do de Deadpool. O até está bonito. É pena é ter a data do filme, acho que. Se não tivesse a data do filme, tivesse Deadpool escrito, ficava bastante melhor. Mas não deixa se está engraçado. E agora sim por fim o nosso panfleto. Como vocês podem ver. Shirt. Aqui a figura do Arthur. A carteira. O PIN. O Decal do Punisher e o Poster. Podem ver, os Items não são tão Mon como para mim, pelo menos para mim, como nas outras Lote Mas vem mais, se repararam, vem mais um Item que eu costumo ver. Parece que podemos ter tido sorte na figura do Archer e ter vindo ao Battle Damage. Que é, acho que é ele com os pequenos arranhões. Mas nem isso tivemos sorte. E pronto. Foi mais uma loot crate. Não foi das melhores para mim. Mas a próxima será melhor. Por isso não. Aparece para ver a próxima. Não percas a próxima. E os nossos vídeos. Sempre. Aqui todas as semanas. Obrigado. Até a próxima. E adeus.